Foi, foi bom, foi uma sensação que há muito tempo ansiava. Uh, não sei explicar, não, não, há, não há palavras para descrever aquilo que se sente quando sobe um pódio de um, de um grande campeonato. Uh, quando tinha o terceiro lugar quase garantido, pensei. Uh, pensei que aquele era o meu momento, quando, quando cortei a meta. Chegou o meu dia, uh, vou ao pódio, finalmente vou ao pódio pensamos um bocado, dá para pensar em tudo. Eu, a minha prova pessoalmente, para mim, claro que não correu muito bem, sofri muito, quase desde o início, tive que parar antes da, da segunda volta, ainda bem que não o fiz, senti melhor um pouco depois e quando ia para parar, porque já estava a sofrer para lá lado normal, disseram-me que a equipa ia em segundo e foi um sacrifício muito, muito grande terminar, mas acho que, que valeu a pena. Eu ia ficar com a minha consciência muito mal se não o tivesse feito e agradeço a Deus por me ajudar a ter terminado. Dico à minha família e aos meus amigos que estão sempre comigo. A Dianinha. E a dianinha. a dianinha. Apesar de não ter de não ter terminado, porque já ia com muitas dores desde o quarto quilómetro, mas pronto, o trabalho estava feito e é uma boa sensação correr um grande campeonato e saio daqui com certeza com uma aprendizagem.